Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cida Smith, eu sou da Mais Desenvolvimento Humano, uma consultoria que faz treinamentos comportamentais e processos de coaching, tá? Então, quem que eu sou, né? É, a minha formação é socióloga, então eu fiz sociologia, depois fiz pós e marketing, o MBA Executivo Internacional. Eu segui a carreira durante muito tempo, carreira executiva, e há 10 anos eu estou na carreira solo. E aí surgiu a Mais DH, que esta consultoria que eu faço é, todos os meus trabalhos hoje, tanto de atendimento quanto de treinamentos comportamentais. E hoje aqui nós estamos é, com esse vídeo para poder falar um pouquinho para vocês de um ponto né, que é super importante que a gente vem trabalhando ao longo dos anos, especialmente com relação às organizações, e é um tema bem, eu diria assim, ainda pouco explorado, né? Que é falar sobre a liderança colaborativa, né? Então, assim, o que que é a liderança colaborativa? Então, primeiro, eu queria falar um pouco com vocês, dar um pouco, né? De um conceito né, macro sobre liderança co colaborativa, e depois eu queria que vocês refletissem né, um pouco sobre isso e fizessem um olhar, assim, como é que você... autoobservação, sabe? Como é que vocês estão com relação a esse tema no seu dia a dia, né, nas organizações, no seu trabalho ou na sua empresa, se você é um empreendedor, ok? Então, vamos lá. Quando você vê um quadro como esse, né? O que que tiver a cabeça? O que que vocês enxergam aí? Né? O que que vocês observam? Pensa um pouquinho. Diversão, pode ser. O que mais? Um grupo, tá? Pode ser também, né? Na verdade, um time, né? Certo. E como é que é essa relação com relação às empresas, né? Esse grupo, esse time também tem características dentro da empresa, não tem? Quando vocês olham essa foto, né? O que, que vocês veem? Quem é o líder ali? Batendo o olho na foto, você consegue ver quem que é o líder? Presta atenção vamos lá olhando vejam bem todos estão com os instrumentos ali na mão né eles estão remando né? é provavelmente eles têm um objetivo comum né Por isso que estão aí tudo junto isso que é legal a gente começar a perceber essas coisas né e cada um tem a sua função. Mas certamente tem um ali que passa alguns comandos, né? ou seja, alguém liderando ali esse processo. Mas não é mandando, né? é trabalhando dentro deste conjunto. Tá? Então, é importante que a gente observe essas questões quando a gente está falando de relacionamentos, de pessoas, de times dentro das organizações. Tá bom? Então, assim, a liderança colaborativa, né? O que, que ela é? é? Ela é uma liderança que ela vem para promover a conexão entre as pessoas. Isso é importante, né? Entre as pessoas, estabelecer parcerias. Então, através dessa liderança colaborativa, a, a gente consegue é, observar como que esse líder traz as pessoas para o campo dele. Né? Então, o líder, nesse sentido, ele tem que conhecer bem primeiro a ele mesmo. Né? Ele tem que conhecer a pessoa dele. De nada adianta ele assumir uma liderança se ele não se conhecer. Então, o primeiro ponto que deve ser é essa liderança ela tem que estar à frente disso, mas principalmente conhecendo a si mesmo. Então ele, a partir do momento que ele se conhece, ele estabelece melhor as relações com as outras pessoas, seja do seu time, seja os seus pares, suas chefias, não importa, né? Então essa é a parte importante, né? O início de tudo tem que ser ah, o líder, primeiro líder de si mesmo. Né? E a principal finalidade da liderança corporativa é agregar, né? é juntar as pessoas certas, é fazer com que as coisas aconteçam né? e criar as novas visões. Então, fazer com que este grupo, ao, ao estar conectado, eles entendam qual é o caminho e tenham as visões de para onde ir. E isso faz com que o resultado chegue né, de uma maneira muito mais é, prática, eu diria para vocês. Porque essa conexão é uma parte importantíssima. As pessoas vão, vão estabelecer ali a, os seus relacionamentos, né? elas vão estabelecer ali a melhor forma de comunicação e tudo mais. Mas o papel desse líder é que tem que estar tá bem claro. E para isso é importante a gente destacar aqui algumas características do perfil desse líder. Tá? Então eu trago aqui para vocês cinco, porque aí cinco cabem na mão, fica fácil da gente lembrar, né? Então, assim, as cinco principais características que tem um líder colaborativo. Né? Então, primeira característica é ter uma mente aberta. Né? E o que é ter uma mente aberta? Né? Esse líder ele tem que ter a mente aberta ao saber ouvir as pessoas. Então, assim, ele tem que ter um exercício da escutativa muito frequente, né? E é isso que é, faz com que essa liderança chegue. Nessa questão de, ao ouvir as pessoas, ele poder entender, passar para as pessoas também do seu time, do seu grupo, os valores da empresa. Então, assim, ter a mente aberta é isso, é entender que ele está. É, é, o que ele faz ao ouvir as pessoas, ele consegue fazer um processo de comunicação com esse grupo de uma maneira de pa poder passar a eles para onde deve ir, né? quais são os valores da organização, qual é o propósito dessa empresa. Então, isso é, é bem importante. E aí o próprio time, entendendo esse contexto, toma decisões né? e esse líder vem para poder estar tá apoiando esse grupo. A segunda principal característica é ter... Opa, caiu. é ter senso de cooperação. e o que é o senso de cooperação Senso de cooperação é o líder ele tem que saber delegar mais, Ele tem que saber como que ele é qual é o perfil desse grupo que ele atua para poder delegar mais as pessoas perceber quem são as pessoas que detêm ah, competências que podem facilitar os processos. E, e, e aí dar autonomia a essas pessoas. Então, o segundo ponto é ter senso de cooperação. E esse senso de cooperação começa ele olhando para as pessoas né? e fazendo com que esse grupo tenha autonomia e ele consiga delegar mais. Uma terceira característica é ser transparente. O que é isso? Ser transparente é fomentar a confiança no grupo. Então, é um líder que tem que tratar essa questão de uma maneira muito clara, e o grupo tem que perceber isso, não só o grupo confiar nele, como ele confiar no grupo. Então, ser transparente nesse sentido, de poder... Trazer às pessoas o que ele pensa, como ele pensa e também entender como que as pessoas é, fazem isso. Isso gera o que? A relação de confiança no grupo, entre o grupo e para com o líder também. Então, essa característica ela é fundamental. Uma quarta característica importante é ser ambivalente. Ser ambivalente? Sim, o líder colaborativo ele precisa entender de números, mas também de pessoas, então de nada adianta ele saber, ah, eu, meus resultados, eu sei ler os indicadores, nós estamos batendo meta e tudo mais, se o time não estiver bem. Então, ele tem que saber lidar e dosar essas questões, ele tem que saber fazer uma boa gestão, estar tá? atento a isso, e também saber de números, porque também de nada adianta, Ah, eu sou bom, eu, sou, eu, eu lido com o meu time, meu time, eu sei fazer as coisas, eles me seguem e tudo mais, e daí não dá resultado. Então, ele tem que ser ambivalente nesse sentido, tanto quanto saber fazer gestão de pessoas é importante, quanto fazer gestão dos resultados, saber os indicadores, né? Então entender de números também. E a quinta é, característica extremamente importante é ser inspirador. Né? Esse líder ele tem que ter essa característica. Por quê? Porque essa característica vai fazer com que as pessoas se desenvolvam e ali crie principalmente a relação de confiança. E ele dá ao time um direcionamento claro de para onde está indo. E as pessoas, sabendo disso, confiam né? e vem nele um inspirador. Ou seja, é, confiam, então sabem como ele trata, o que, que ele pensa, como ele age, e isso é muito importante, as pessoas se referenciam. Então, fica aí a dica para vocês, né? e eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, nas, principalmente nas cinco é, características principais desse perfil do líder colaborativo. tá bom? Esse é um assunto que vai começar, as empresas já estão... Né, buscando essas características. Então, pensa um pouquinho com você, faça um exercício assim. E você? Como é que você está com relação a esses cinco principais itens de características do perfil do líder colaborativo? O quão você está perto ou longe? Faz essa reflexão. Pensa um pouquinho. Os pontos que você ainda não havia percebido e não está tão bom? Isso é importante porque é através disso que você vai poder se preparar, tá bom? Então, fica a dica para vocês e esta é a minha contribuição. Muito obrigada.